aqui comigo, Michel. Michel. Michel, bacalhau, obrigadão. Obrigado por teres trazido aqui o teu tourbier. Ah. Diz-me uma coisa, tu compraste este turbie como ele está ou compraste não, não, era... original? Como é que, original, é que ele original, tudo... É uma todo stock? Tudo stock, é tudo ferido. <risos> Oh, shit.